Fala galerinha, beleza? Bom, a gente tá testando aqui o navegador é pra motos. Se não me engano, o modelo é um Max K. E esse aqui, presente do nosso amigo Marco Bucão da d Central Multimídia. Deixa eu morrer aqui de drive, vendo aqui como é que funciona. Parece legal. Véio. E aí agora a gente vai ver como é isso na prática. Vou ter para ir no shopping da Bahia, shopping Guatemi. Vou ver, né, Como é que vai suar? Ele funciona utilizando Android alto. Então, é, bota aí, ele, ele liga conecta e vai embora. A conexão dele para o celular, inicialmente ele começa no, no Bluetooth, mas depois ele faz uma rede ad-hoc, ponto a ponto, né, utilizando a, a faixa de 5 GHz que eu acho uma ignorância, né? Porque... o cara, ah, Poucos dados, né? Que ele vai estar utilizando aqui. Ele praticamente está utilizando dado de GPS. É, você pode botar para ele tocar música também. E aí... Caramba, velho. Cinco, é? A faixa de 5 é... Para você navegar muito, muito, muito alto. Calanço um pouquinho, né? Deixa eu ver o velocímetro. Sumiu. Ah, quando passa da velocidade da via. Ah, entendi, entendi. Agora eu queria um avio tipo primeira pessoa como é que é que eu faço aí ah, eu não sei tá prendendo ainda uma produção aqui devagarzinho né centralizou deixa eu ver se ele usa um pin eita Bagunçou tudo agora aqui trans salvador, segunda neutro. E aí, velho, é que é buscar som rotas, puxar de Campinas. Porra, viu o passeio? E lá vamos nós. É S. Não. Tirei esse comercial daí. É, senhores, requer prática, viu? É S. Não é casa, não é Simons Filho, SH, Shopping da Bahia, pô ele botou uma marcenaria Como é que não sei fazer ainda? legal esse do GPS, né? foi ali também, ó. Radar de velocidade, 250 metros. Segurar. Não, já tá abaixo. Percebe que tem uma diferença de 10 km véio. 10 km por hora. Ele não coloca a visão em primeira pessoa, mas ele tem aqui o um navegador, né? 80 metros, vire à direita. Entrei na avenida, na marginal da avenida Antônio Carlos Magalhães. Pô, que legal, velho. Fica bem didático. Direita, tá certo. Cara, o Marco me deu esse, esse navegador, né? Eu ia comprar na mão dele. Ele pegou me deu. Pô, valeu, muito obrigado, muito obrigado. Aí eu é vou instalar agora, né? Eu já tava querendo comprar, né? O, o, o um navegador, porque eu tinha comprado já o suporte, né? Para colocar ele aqui. Já tava com suporte. eu é. Agora eu vou instalar. Abri a frente da Tracer procurei o conector, né? Achei o conector, que ela tem uma saída descer auxiliar. Justamente para ligar esse tipo de coisa E aí, velho Porra, eu achei que era igual a MT O que acontece? Esse navegador Ele, ele é 5 volts ele pra, ser, ele pra funcionar Precisa de 5 volts e 2 a Beleza, padrão Só que ele vem Com um eliminadorzinho De 12 volts Pra quê? Pra você ligar direto na bateria. e subir, o fio é até extenso. Dá muito bem trazer lá da bateria e jogar cá na frente. Tem fio suficiente. Ah, é ué, tá. Sabendo disso, foi o que fiz, bom. Como eu sei que a saída da tracer é de 5 volts. Olha ele fala, tá falando aqui. Cortar essa etapa dos 12 volts e jogar direto, meu irmão. O que Foi que eu descobri. Pluguei e não ligou. Eu, caramba, velho. Foi que houve? Pô, tinha que ligar, né? Tudo certinho aqui. Testei por um lado, fui com um outro fui pro lado, pro outro. nada. Não foi, velho. Aí eu, porra, devo ter queimado a, a saída da... Da Tracer, velho. Devo ter queimado o fusível. Eu porra, é, velho. Aí, é, vou ter que agora ver como é que abre a, a parte de fusiva dela. Pra trocar. E peguei falei com o Marco, né? Já triste, abatido, sem vontade de cantar uma, uma bela canção. Deixa eu dar um, um por fora aqui. Aí... Falei com ele, Opa. ele falou, não, pô, você me entrega que eu vou dar manutenção nele aqui, eu tenho umas peças de reposição, pode ser da fonte, fique tranquilo que você não queimou ele não, não é, não tá né, peguei e entreguei, e foi aí que a gente descobriu depois que a 3, a 3 você não, não solta 5 não, velho. é 12, Porra, eu liguei a porra no 12 véio. e aí queimou o fusível da, da Três e queimou a fonte do, do navegador. É, marco foi que trocou a, a, a fonte. O fusível a gente não trocou ainda. Obrigado, coisinha. A três tem que entrar direitinho, é porque já é comprida. Devagarzinho. Isso. Pronto. Chegou. A gente faz desligou aqui. Você vê, desligou a moto. Ele encerra junto. Aí, pra não deixar conectado, a gente vem aqui, né? Em primeiro lugar, solta. Solta cá ah. E é isso aí Deixa eu pegar a porca aqui embaixo Prontinho Só pegar agora aqui esconder Não serve pra nada isso aqui Fechou Bom galera é isso aí, a gente vai guardar, deixar a mochilinha aqui, né? Prontinho, fechou a mochila. Lugar, é o kitzinho Tá feito. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.